Você quer posicionar melhor uma palavra-chave no Google? Fica comigo que eu vou te passar 10 dicas. 10 dicas de como você vai usar melhor uma palavra-chave no seu artigo, no seu conteúdo, na sua página e obter as melhores posições no Google. O meu nome é Roberto Camargo e eu ajudo as empresas a expandir os seus negócios através da internet. Uma das formas que nós utilizamos é através do SEO, a indexação no Google gratuita. E hoje nós vamos passar aqui para vocês 10 dicas de como você obter melhor essa indexação. Bom, como nós vamos utilizar palavras-chave? Nós temos aí alguns, alguns vídeos falando bastante sobre palavra-chave, mas hoje nós vamos falar exclusivamente. Você já tem a sua palavra-chave principal definida. Como que nós vamos utilizar ela no nosso artigo? Vamos é, usar como exemplo um artigo que estamos escrevendo para cadastrar no nosso blog, no nosso WordPress. Mas essa regra serve para um e-commerce, para uma página de produto, serve para uma página institucional também. Então, a dica número um: título da página. Meio óbvio, mas a gente ainda tem sites, que, pessoas, empresas que não colocam sua palavra-chave principal como título da sua página. Então, se você definir uma palavra, quando uh, o seu site aparecer lá no Google, o título, aquela palavra precisa estar ali. A dica número dois é URL da página. Então, aquele endereço do seu site, do seu domínio, seu site.com.br/barra, a URL, ela também precisa ter o nome da sua palavra-chave principal. Ela precisa constar nesse nome. Né? Se a sua plataforma que você usa para site ou para e-commerce, ainda fica com barra 824 e não fala qual é a sua palavra-chave, ela ainda ela não tem uma URL amigável, tá na hora de você procurar um outro lugar, tá? A sua palavra-chave precisa estar no título e na URL. A terceira dica, no início do primeiro parágrafo, você começou a escrever o texto lá no primeiro parágrafo nós já falamos também sobre a anatomia de um arquivo, como escrever em parágrafos. O primeiro, o primeiro parágrafo, logo no início dele precisa estar a sua palavra-chave. Né? Lógico, ela também vai estar em outros lugares, mas no primeiro parágrafo e quanto antes estiver é melhor. Dica número 4. Títulos H1, é um código de programação, mas as plataformas facilitam e ajudam isso atualmente. Você deve ter uma opção lá que você seleciona a palavra e marca título e ela já vai tornar H1 no um código de programação. Você precisa que essa sua palavra-chave também esteja em título H1. Ah. Dica número 5, as imagens estarem na sua página, se é um produto, o nome do produto, se é uma foto de um lugar. A sua palavra-chave principal precisa estar no nome dessa imagem. E se você usa várias imagens, é, a sua palavra-chave deve constar no nome de todas as imagens, mesmo que você utilize traço A, traço B, dica número 6. Nós falamos de imagens na dica número 5 e está relacionado à imagem, a tag alt. Também é um código de programação, mas também é facilitado no WordPress e em algumas plataformas. né a tag alt, você precisa colocar ali a sua palavra-chave. Dica número 7, title. Mesma coisa, a sua imagem também precisa estar com o title com o nome da sua palavra-chave. Então, nós já falamos, a palavra-chave está no nome da imagem, vai estar no alt, vai estar no title. Dica número 8, se possível, e não estragar o layout, a apresentação da sua página, também colocar a palavra na legenda da foto. né? O alt e o title não vão aparecer, Eles são fica só na programação e o Google enxerga, mas ele não aparece é, nitidamente para o internauta. Já a legenda vai aparecer embaixo do nome da foto. Se isso não estragar, coloca também a legenda com o nome da imagem. Bom, nós precisamos também que essa palavra-chave esteja algumas vezes ao longo do conteúdo. Antigamente as Pessoas se repetiam ela indiscriminadamente, exagerando, e hoje isso é até punido. Mas se você tem um contexto para incluir a palavra-chave novamente durante o conteúdo, é necessário você fazer isso. Você precisa que essa palavra esteja algumas vezes é, várias vezes. Tudo depende também do tamanho do conteúdo do seu texto, mas precisa que seja bastante vezes, tá? É, se você vai fazer um texto de mil palavras que tenha pelo menos 10, 11 vezes, desde que não atrapalhe o entendimento e fique muito na cara que você está tentando manipular. Isso nos traz a dica número 10. A número 10 é usar palavras-chave similares, usar palavras-chave sinônimos, usar palavras-chave semânticas. Né? Nós temos um vídeo só sobre palavras-chave semântica também. Né? Então são palavras que significam a mesma coisa, isso é muito importante também. Às vezes você pode repetir aquela palavra algumas vezes sem ficar chato e cansativo, mas você também pode, ao longo do texto, usar palavras para facilitar aqui neste vídeo sinônimos da mesma palavra. Curta esse vídeo, comente, se inscreva no meu canal para receber dicas valiosas como essa.